Entretanto, através do próprio século XVI, a consciência crítica vai tornando-se cada vez mais forte em detrimento da experiência trágica. Era dever da crítica moral denunciar a aparência falsa da vida imaginária entretida pelos homens. E, gradualmente, o trágico passou a ser mascarado pelos privilégios exclusivos da consciência. Isto é, a loucura acabou sendo confiscada por uma razão dominadora. E será apenas aos olhos dessa razão que a verdade da loucura será posteriormente apontada como falta. Defeito, doença. Mas é preciso esclarecer que, apesar de se impor como absoluta, essa consciência é totalmente parcial. Sob o peso da consciência crítica a experiência trágica subsiste obscuramente nos subterrâneos dos pensamentos e dos sonhos. E, com efeito, na época contemporânea, observa Foucault, artistas como Van Gogh, Artaud e muitos outros são testemunhas desta loucura cujos poderes poetas e pintores já haviam anunciado ao fim do mundo medieval. Mas como foi que se instituiu o gesto de opressão da loucura? E qual foi a realidade visada por ele? No decorrer do século XVII, a loucura abandona de modo definitivo anal em que ritualmente navegava por toda a parte e se fixa no hospital. Isto é, através da Europa, criam-se casas de internamento onde a loucura é retida. Mas, além disso, nesse mesmo século, o pensamento moderno aprisiona filosoficamente a loucura. E antes de verificarmos essa nova situação, convém lembrarmos que ela se estruturou no interior da sociedade burguesa nascente. Isto é, uma sociedade voltada sobretudo para os poderes da razão. E esta que, se metodicamente cultivada, fará do homem senhor da natureza. Na filosofia de Descartes, de 1596 a 1650, que se encontra na base do pensamento moderno, a loucura se vê privada do direito a alguma relação com a verdade. Sendo o sujeito que duvida ponto de partida do conhecimento verdadeiro, como é rigorosamente demonstrado pelo filósofo. A loucura jamais poderá atingi-lo, pois o ato de duvidar implica o pensamento e aquele que pensa, por princípio, anula essa possibilidade. Como diz Foucault. O perigo da loucura desapareceu no próprio exercício da razão. O eu que conhece não pode estar louco, assim como o eu que não pensa não existe. Excluída pelo sujeito que duvida, a loucura é a condição de impossibilidade do pensamento. Ou seja, a partir do racionalismo moderno, sabedoria e loucura se separam. Os perigos que a loucura poderia oferecer para influenciar a relação entre o sujeito e a verdade são afastados. E isto porque, com descartes, a loucura foi colocada fora do domínio no qual o sujeito detém seus direitos à verdade. Domínio este que, para o pensamento clássico, é a própria razão. No entanto, o ato de duvidar é envolvido pela vontade de duvidar. Isto significa que a loucura não se interporá no caminho do sujeito para a verdade se esse sujeito, a todo momento, se decidir apenas pela busca metódica do verdadeiro. Antes de todo pensamento ordenado existe a implicação da vontade e da opção entre razão e desrazão. Isto é, segundo Foucault, na era clássica, a razão nasce no espaço da ética. A razão oculta uma escolha contra o abandono preguiçoso aos encantamentos do desatino. No entanto, nessa época, a exclusão da loucura não se deu apenas ao nível de uma experiência filosófica. Há a criação de todo um conjunto de instituições através do qual a dominação da loucura, a sua condenação ao silêncio, acabará por se efetivar. Com efeito, em 1656, Funda-se por decreto, em Paris, o Hospital-Geral, isto é, uma instituição que engloba diversos estabelecimentos sob uma administração única e destinada a recolher todos os pobres da cidade, é exatamente o que dissemos, os pobres, não os doentes. Ou seja, apesar do nome, o Hospital-Geral não tem nenhum caráter médico. E antes uma estrutura semijurídica. Uma espécie de entidade administrativa que, ao lado dos poderes já constituídos, e além dos tribunais, decide, julga e executa. Esses poderes, de autoridade, direção, administração, comércio, polícia, correção e punição que ultrapassam os muros dos estabelecimentos para toda a cidade, são exercidos por diretores escolhidos entre a melhor burguesia e nomeados por toda a vida. O Hospital Geral é um poder estabelecido pelo rei entre a polícia e a justiça. É uma estrutura da ordem monárquica e burguesa, acatada pela igreja, junto ao mundo da miséria e que se alastra por toda a Europa. Na França, a partir de 1676, cada cidade passa a comportar o estabelecimento de um Hospital Geral. A Bem da Verdade Muitas das novas casas são antigos leprosários reativados pelo clero ou por mando real. Entre a preocupação burguesa de ordenar a miséria e a tradição da igreja de assistência aos pobres tem lugar uma prática ambígua. No interior dessas casas ela é uma prática comprometida com o desejo de ajudar e a necessidade de punir. Porém... Que categoria comum reúne todos aqueles que se encontram internados nessas casas e banidos das cidades europeias? Quem são esses pobres homens, mulheres e crianças que repentinamente tiveram a sua liberdade individual ceifada, no mundo medieval? A miséria era santificada. O pobre, enviado por Deus, suscitava a caridade cristã e oferecia ao cristão a possibilidade da salvação. A partir do século 16, com os movimentos da reforma, tanto o pobre como o rico testemunham a vontade absoluta de Deus. Mas o pobre, pelo mero fato de ser pobre, atesta a maldição divina. Voluntariamente o Senhor castiga o homem com a pobreza. Isto significa que não é mais possível socorrê-la através das obras de caridade. Ou melhor. Dirigida à pobreza como tal, a caridade também infringe a ordem. Ela exalta o que, segundo a concepção da época, deve ser condenado, e além disso, não é a boa obra que por si só justifica o homem diante de Deus, mas apenas a fé. Isto significa que é tarefa de todos aqueles que têm fé, contribuir para a supressão da miséria, ou seja, são as cidades e o Estado que vão encarregar-se dos deveres de assistência. Instauram-se impostos, obtêm-se doações. Para o homem ocupado com suas obrigações sociais. A miséria é um obstáculo à ordem. Ela é uma falta contra o Estado. E por isso deve ser perseguida e reprimida. A prática de internamento figura como uma medida final de condenação dos pobres. Essa percepção da pobreza, que se originou sobretudo no mundo protestante, acabou sendo acolhida pelos católicos. Porém, entre os miseráveis, a igreja distinguir os bons e os maus, conforme se submetam ou não à ordem que lhes é proposta. O bom pobre aceita o internamento. O mau pobre o recusa. E ambos justificam essa prática como benefício e como punição. Os bons pobres fazem do internamento uma medida assistencial e uma obra onde podem encontrar descanso. Os maus pobres fazem dele uma medida de repressão. Todo interno se coloca no campo dessa valoração ética. E isto significa que a própria loucura, materializada nos bons e nos maus internos, será percebida no interior de um universo moral. Com efeito... Para o pensamento moderno do século 17, é a preguiça que ocupa o primeiro posto na hierarquia dos vícios. Ela é o pecado supremo, a pior, de todas as revoltas. O ocioso é aquele que desafia o Senhor. Ele espera uma generosidade da natureza e uma bondade divina a qual o homem não tem mais direito depois de Adão. Após a queda do homem... O trabalho-punição recebeu um valor de penitência e de resgate. Não é uma lei da natureza que força o homem a trabalhar, mas o efeito de uma maldição. O trabalho é, portanto, moralmente obrigatório. Recusá-lo é revoltar-se contra Deus. Ora, quando se cria o hospital geral, o que se pretende é suprimir a mendicância, isto é, a ociosidade, como fonte das desordens. A prática de internamento não tem sentido médico, nem preocupações de cura, mas é um problema de polícia. E, por polícia, o século XVII entende o conjunto das medidas que tornam o trabalho ao mesmo tempo possível e necessário para todos aqueles que não poderiam viver sem ele. Portanto, é como casas de trabalho forçado que poderiam ser entendidas as casas de internamento. A exclusão social dos condenados dá-se por uma medida de reclusão. Trata-se de uma medida que tem um sentido ético pela imposição do trabalho aos ociosos. No entanto, essa prática possui também um sentido econômico. No século 17, a economia europeia atravessa períodos de crise que geram queda dos salários e desemprego. Nesse contexto, o sentido do internamento oscila. Nos períodos de crise, quando a mendicância aumenta vertiginosamente, prendem se os ociosos e a vida social é protegida contra possíveis revoltas. Busca-se controlar a tensão social. Mas fora dos tempos de crise, quando há emprego e altos salários, as casas de internamento oferecem mão de obra barata. Nas casas, os internos fiam, tecem, moem farinha. Fabricam objetos diversos que são lançados no mercado a preços baixos. Porém, do ponto de vista econômico, o lucro desse trabalho é de pequena ordem se comparado com as despesas acarretadas pelo próprio internamento. Ou seja, a relação entre a prática do internamento e o imperativo do trabalho não pode ser definida inteiramente pelas condições da economia. Há uma percepção moral que sustenta e move essa relação. Realmente, o trabalho forçado que se desenvolve no interior desses hospitais está antes voltado para a repressão do que para a produção. É um trabalho rude, interminável e inútil para os ociosos. A regra era mantê-los brutalmente ocupados. Por exemplo, em tarefas realizadas por cavalos, chegou-se a substituí-los por equipes de prisioneiros. É que a exigência do trabalho se encontra subordinada do castigo, pois a origem da pobreza localiza-se, segundo a percepção da Idade Clássica, na libertinagem, isto é, no enfraquecimento da disciplina e na desordem dos costumes. Cabe ao internamento dominá-la e castigá-la, prática que não visa a cura, mas arrancar dos internos um sábio arrependimento, Ora, isto significa que o internamento tem um sentido de administração da moralidade que é imposta pela força e coagida fisicamente. Aqui se ordenar a vida e a consciência dos internos através da vigilância dos costumes e da educação religiosa. Mas quem são os internos? Todos os pobres e ociosos, sem dúvida. Todos aqueles que, em relação à ordem dominante, isto é, da razão, da moral e da sociedade burguesa, mostram indícios de inadequação. A sociedade moderna do século XVII percebe e isola todo um conjunto variado de personagens que põem em jogo as proibições sexuais e religiosas, as liberdades do pensamento e dos afetos, devassos, alquimistas, suicidas, blasfemadores, portadores de doenças venéreas, libertinos de toda a espécie. O internamento, que representa o bem contra o reino do mal encerra uma cumplicidade entre a polícia e a religião. Realiza a ideia burguesa segundo a qual a virtude é adequada à ordem. Ele é um emblema visível do triunfo da razão sobre uma desrazão a qual a Renascença havia concedido liberdade de expressão. Em suma, através da instituição do internamento, que má inquietação com a pobreza, a loucura é percebida no campo formado pela própria miséria, pela incapacidade para o trabalho. E pela impossibilidade de integrar-se no grupo. Porém, detido junto com todos os acusados de moralidade, o louco transforma-se. Na Idade Média, apesar de a loucura embarcar indiferentemente todos os homens em sua nave, o louco havia adquirido significações simbólicas que o definiam como um personagem. Agora, essas significações se dissipam na multidão internada. Ligada ao crime, à libertinagem, à desordem, isto é, as diferentes formas do mal, a loucura incorpora-se numa nova experiência do desatino. Que é uma criação própria da idade clássica. Ou seja... Apesar de a relação entre a loucura e o mal ter se desenvolvido na Idade Média, agora ela assume uma nova forma. Durante os tempos medievais e no Renascimento, essa relação se estabelecia sob a forma de um relacionamento imaginário com os poderes ocultos do mundo.